Olha só, a, a não vai rir não, pelo amor de Deus, não vai sorrir, tá bom? A gambiarra que eu fiz aqui, ó, eu tô aqui com um vidro, como você tá vendo aqui, ó. Arrumei esse pedaço de vidro aqui, tá? De um quadro que eu tirei. Eu tô aqui em cima de uma mesa, né? na mesinha aqui, Na minha mesa de desenho. Olha só o que eu fiz aí, eu peguei esse tecido aí, você tá vendo aí, esse... Essa coberta, dobrei ela aí, ó. Simples assim, peguei uma coberta, dobrei ela aqui. Pega essa coberta do menino lá na rua, dobrei ela aí, beleza. Aí você pega uma lâmpada, não precisa ser com essa aqui que eu que já tinha aqui porque eu usava para meus vídeos, né? Aí eu usei ela, já, já tinha ela aqui, né? Deitei ela aqui, aí eu ligo a hora que eu quero. Né? Você pode pegar também, eu... espera um pouco a boca aí, com a com que não vou cortar, não vou editar esse vídeo. não o amigo aí falou que o meu vídeo não tá profissional, não tem nada a ver o que com o que não é profissional agora. Olha só, você pode usar isso aqui também, não com a entrada aqui, que essa entrada aqui não existe mais. Tem que ser com aquela que tem uns cantinhos, né? É Beleza, aí você vai pegar esse, esse aqui, ó. Você coloca a lâmpada aqui, né? Coloca isso aqui na tomada. Cuidado, você não tocar fogo nas coisas aí, é beleza? Para você você não tiver isso aqui, tá? Isso aqui sem conta qualquer material de construção, isso que é barato também. Paguei 30 e poucos reais no bicho nisso aqui. Isso aqui também é baratinho, tá? Isso aqui acho que é 7 reais aquele lá, que esse fio lá, 10 reais. beleza, de repente você até tem aí. De repente o papai é pedreiro, de repente até tem aí. Olha só, botou aqui, enrolou aqui, meu amigo. Enrolou aqui a parada. Deixa eu enrolar aqui pra você ver. Dá logo o um like, não dá dislike, não. Tá dando trabalho pra fazer esse vídeo aqui, Você não vai dar um like. E não vale também outra coisa. também Não pode sair do vídeo sem reagir, tá? Tem que... Ou curtir ou não curtiu ou fazer qualquer coisa. Ou... Não, como é que é? Curtir ou gostei ou não gostei. Eu não tenho como arrumar direitinho aqui, porque eu estou com as mãos ocupadas. Então é isso aí, já viu como é que é. Né? Você vai e coloca o papel aqui em cima, né? Coloca a sua imagem, que essa é a imagem que eu estou elaborando aí. Eu estou elaborando uma imagem, uma, uma, um... Eu estou fazendo um vídeo de pele molhada aí, para o canal, né? Enquanto a aula tá saindo, eu vou mostrar essas gambiarras para vocês. tá bem adiantado já o vídeo, o vídeo aí, tá vendo? Desenho? Beleza. Mas é o que acontece. Eu estou elaborando aí uma aula bacana aí. De textura de pele, que a galera gosta de textura de pele, mas eu, você sabe que caça o meu jeito, né? Então por aqui você já tá vendo aí, eu tô nos meus pulos aí, para fazer uma aula aí, de textura de pele aí, bem top. Para colocar lá no, can... lá no curso, lá no curso, beleza? Não sei se eu vou jogar aqui no canal. Não. Então já vai logo pro link aí, no... primeiro link na descrição, já adquire logo o curso aí, para você participar dessa... dessa aula aí, textura de pele. Beleza, agora eu vou ver o que acontece, eu vou apagar a luz aqui do quarto. Apaguei a luz do quarto. Calma, tá escuro porque eu apaguei a luz do quarto. Fica tranquilo. Não, não, não, não tenha medo. Não vai aparecer nenhum bicho aí na tela, não, tá bom? Fica tranquilo. Ah, olha aí a mágica. Cara, isso aqui. Isso aqui que é mesa de luz, meu amigo. Agora você vai pagar 20 reais na mesa de luz, que é 30 na mesa de luz, parece. Você vai apagar 30 assim que você pode pegar uma coberta e uma lâmpada e, e, e um vidro aí qualquer. Entendeu? E faz isso aí, pronto. Aqui você pega, meu amigo, detalhes aqui, ó. Que você pode trabalhar aqui, ó. Você pode fazer o desenho do charlavesso aqui, ó. Você pode fazer, tá vendo? Você vai fazer o quê? Eu vou dar isso aqui lá na minha aula, lá no meu curso. Eu vou dar isso aqui, ó. Vou mostrar isso pra vocês aqui. Bem na forma bem simples. Se você ver, ah, tá, tá escuro de um lado. Você pode correr o papel. Ó. Corre o papel, beleza? Olha só. Tudo aí, ó. Não vem pro reclamar dizer, ah, eu não consigo fazer um desenho IP. IP. Pronto, agora você consegue. Aí tá? a mesa de luz. Beleza? Tá lá embaixo é a imagem, aqui é o papel. Beleza? Você tá no canal certo, fica tranquilo. Fica tranquilo. Então é isso aí, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Não esqueça de visitar aí o link na descrição. Custas de desenho realista, fácil. Aqui nós, aqui nós não complica, nós descomplica. Valeu!